Poucas surpresas e um regulamento que decepcionou por a falta de emoção. Grande Prêmio faz um repasso da temporada 2022 da Fórmula 1. Olá amigas e amigos de Grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha e em este nosso novo vídeo de das decepções e das surpresas da temporada 2022 da Fórmula 1. Mas antes te pido: deixa tu like a este vídeo, suscríbete a nosso canal e opina em comentários sobre o Mundial deste de ano. Os psicólogos e expertos em vídeos de YouTube dizem que é importante arrancar por lo positivo del discurso. Mas eu a romper esta regla esta vez e vou arrancar hablando de las decepções de esta temporada. E a maior, sem dúvida, foi o novo regulamento, porque prometia mais emoção à Fórmula 1. Eh, Os coches eh, foram desenvolvidos quase que desde cero, eh, baseados no conceito do efeito suelo, conceito dos 80. E eh, esta novidade, somada ao techo presupuestário, algo que já existia em 2021, eh, había eh, la expectativa de más equilibrio en la lucha por el campeonato, más pilotos en, las, en la cabeza, pero que, lo que se vio fue un dominio completo de Red Bull y de Max Verstappen. Y fuera de los tres principales equipos, Red Bull, Mercedes y Ferrari, solo un piloto logró subir al pódio, fue Lando Norris, eh, tercero en, en Imola con McLaren. Otra decepción fue Ferrari, que desarrolló un coche muy bueno, muy rápido, dominó eh, la parte final de la pretemporada y logró un doblete en la carrera inaugural de la temporada en Bahrain, con la victoria de Charles Leclerc y Carlos Sainz segundo. Pero después una serie de errores, errores del equipo, de estrategia, de ejecución, de tareas, también de errores de los pilotos, Red Bull eh, se adelantou e foi dominante, eh, enquanto Ferrari eh, se contentou com o segundo posto, como o subcampeonato de pilotos com Leclerc e de construtores. Outra decepção foi Daniel Ricardo. Dizem que se não esperas nada, não vas a decepcionar-se. E ai quem diga que não uh, havia que esperar nada de Daniel Ricardo em 2022, mas eu sí esperava algo de Ricardo, um piloto experimentado com oito vitórias em Fórmula 1, uma de por McLaren em 2021 em Monza, mas eh, Ricardo decepcionou completamente, terminou um décimo em um mundial de pilotos, muito lejos de, de Lando Norris, Incluso perjudicou a McLaren, que quedou quinto em construtores por detrás, incluso de Alpine. Agora sim, sí, o positivo é as surpresas da temporada, a começar por a pole position de Kevin Magnussen em São Paulo. Magnussen eh, não tinha butaca na Fórmula 1 desde o ano passado e voltou dias antes do início deste Mundial em eh, lugar de Nikita Mazepin. E teve um bom desempenho, mas eh, o grande momento, o momento mais destacado, foi eh, a clasificação em Interlagos uma clasificação com chuva. Em momentos eh, a pista estava mais morrada, outra mais seca e eh, encaixou uma volta em o momento correto e logrou este primeiro posto. Outra surpresa foi o eh, liderazgo de Nicolas Latifi em en los treinamentos 3 de Hungria. Latifi deixou a la Fórmula 1 no final deste de ano, eh, sumou solo dois pontos em 2022, pero teve este momento de brilho em Hungaroring. E a em Williams, é o equipo de Latifi, eh, outra surpresa foi Nick de que debutou em Fórmula 1 em em Itália em em Monza em lugar de Alex Albon que teve apendicitis. e em sua única sua única carreira em Fórmula 1 até agora logrou la nona posição e sumou dois pontos. O bom rendimento em Monza lhe rendeu uma butaca de titular o ano que vem, no em Williams, sino em Alpha Tauri estás de acordo com nossas surpresas e decepções de esta temporada opinem nos comentários der tu like a este vídeo e suscríbete a nosso canal.